ta da da da da da então hoje é mais um programa do aqui eu não vocês assistindo o vídeo aqui E hoje eu trouxe pra vocês try e a do Challenge x -ray. Falei um inglês muito legal Então é pra tentar não cantar e é meu pouco desafio porque eu não vivo sem música Porque quando eu tô andando em algum lugar meio que eu tenho que ter uma trilha sonora assim no fundinho assim E esse desafio é você não pode cantar música, eu não posso cantar eu sou uma pessoa que acaba cantando, tipo, fico andando por aí com a música, no. sou o tipo de pessoa que quando tá caminhando, tá ouvindo música Eu meio que imagino que eu tô no videoclipe, então eu fico cantando assim, dublando, na verdade, né, porque cantando não dá Enfim, é desse jeito que <risos> é um pouco vergonhoso, é, né? eu sei, né <risos> Ainda não tá no extremo, tá? tá, tá. <risos> não pode cantar Ainda não é daquelas músicas favoritas assim que, que quando toca começa a cantar, não, não é Está aumentando o valores. aqui, os níveis assim. Nossa, contei pra essa música que a É difícil ela cantar, é difícil viu? Gigi. Oh, é sossegado. Só me deixa, Tá do tá é. Hot butt you know your bitch here? That that cooking up dope in the crock pot pot. We came from nothing he can, and like you Tell me why are we wasting time on Bom, acabou, né? E a pessoa que fez é do é uma directioner. É difícil. Eu não uso todas as músicas que passou aqui, tá? Assim só algumas que são as minhas favoritas. Mas essas algumas já ficou assim, ó, travado aqui na garganta pra eu não cantar. Eu tava tentando nem dublar, por causa que já dublar, já quase cantar. Então, quando eu ia dublar, sempre eu lembrava. Ai, não pode dar eu. Apenas dançar porque não falou nada que não pode dançar. Só não tentar cantar. Então me conta aqui se você assistiu até aqui o final. Se você conseguiu ficar sem cantar nenhuma música. Ou se você cantou, coloca aqui no comentário. Então é isso. Se você gostou, dá like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.